Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus E hoje eu vou falar sobre célula mais uma vez Se você é líder, líder em treinamento ou faz parte de uma célula E está precisando de material para ajudar a ensinar os seus membros a fazerem as etapas da célula Ou até a sua célula mesmo está com dificuldade em organizar algum momento Eu estou preparando alguns vídeos sobre os momentos que a gente já espera que as células tenham E hoje eu vou falar sobre o lanche o lanche na célula, muitas pessoas acham que não é parte da célula, mas eu vou te dizer que é uma das mais importantes. A parte do lanche na célula é o momento de comunhão, é o, o tempo que os membros, os visitantes, o anfitrião e o líder têm para conversar mais tranquilamente, fora da liturgia, sem necessariamente estar falando sobre o tema que foi levantado, para contar testemunho, para marcar eventos de relacionamento... O lanche é a hora que a gente faz amizade. E não existe cristão que consegue manter a sua vida com Deus se não faz amizade com outros cristãos. E sabe por quê? Não é por bullying, nem né? nada disso. Mas porque a gente precisa se fortalecer uns nos outros. A palavra de Deus fala que um cordão de três dobras não se rompe facilmente. Isso quer dizer que um cabelo trançado é muito mais forte que um fio solto. Logo, nós temos a oportunidade na célula de, através do momento do lanche, fazer com que as pessoas sejam mais amigas, conversem sobre outras coisas, descubram interesses em comum, porque você está fora do momento onde você tem uma palavra prévia ou algo assim. Então vamos falar do lanche. Muitas células não têm lanche e tudo bem se você não tem condições de ter. Mas o principal motivo para não ter condição é que, às vezes, somente o líder ou somente o anfitrião que fazem ou preparam o um lanche. Ah, uma coisa que funciona muito na minha célula, em outras células do, do, da minha igreja, é que nós fazemos escalas. Quando você faz uma escala, você está envolvendo todos os membros da célula a se organizarem, a participarem, a ter uma atitude de amor com aquele grupo. Então, previamente, claro... Nós montamos pelo WhatsApp, pelo grupo do Facebook ou até nas células mesmo nós vamos avisando que dia qual membro ou qual dupla ou qual trio ou qual família depende de como é a sua célula e são responsáveis pelo lanche daquela célula. Na minha célula nós fazemos de dupla, não só porque eu copiei Jesus, que tudo ele mandava de dois em dois, mas porque eu acho que não fica pesado para uma pessoa só. E uma pode comprar bebida, outra comida, ou então uma compra e divide o valor. Então, eu sempre divido de duas em duas pessoas. Preparo uma escala, então, esses sábados é essa dupla, sábado que vem é a outra dupla, e assim vai. E se alguém não pode levar, não tem problema, pode avisar com antecedência, ou então, não deu pra levar. Mas geralmente de dupla, uma ajuda a outra a resolver isso, pede para outra dupla para trocar, pede para o líder resolver isso, porque o líder tem que estar atento a essas coisas, pede para o anfitrião, não tem problema. O maior problema é haver um peso sobre o lanche tão grande, quando as pessoas não têm dinheiro ou não têm tempo para fazer o lanche e deixam de ir na célula. Era pra ser o contrário, era pra ser uma responsabilidade que anima a pessoa a ir. Mas tem gente que deixa de ir porque não tem como pagar, não tem como fazer o lanche, eu tenho vergonha. E essa vergonha muitas vezes vem porque outra dupla ou outras pessoas levam um lanche muito elaborado, muito caro, muito chique, e aí você tem vergonha de levar a pipoca, porque o outro levou, sei lá, é... Um sanduíche gourmet, um hambúrguer artesanal. E você não tem dinheiro para isso. Então é, ah, eu que não vou levar o lanche até sair da célula de vergonha. Líder e anfitrião e líder em treinamento. Não deixem o lanche ser uma barreira entre os seus membros e a sua célula. O lanche é para unir as pessoas. E pelo amor de Deus, não deixe que isso separe. Não cobre ou não espere e não ofereça. Lanche é demasiadamente caro. Porque o lanche ele é só para ter um momento de comunhão. É só para você conversar. É só para você ter algo para ter em volta. Comer junto, como os apóstolos faziam. Em Atos fala, eles partiam o pão e falavam das coisas de Deus. Essa é a ideia. O lanche, geralmente, ele fica no final da célula. Porque aí você já fez toda a célula. Aí tá todo mundo tranquilo, já tá com um pouco de fome. E aí, enquanto você come, você comenta da célula. Pergunta da tia da pessoa, tá tudo certo. Mas se a sua célula... Acontece logo depois, não sei, de uma aula, ou seus membros chegam do trabalho com muita fome. Por que deixar o lanche para depois? Você tem toda a liberdade de colocar o lanche antes ou depois da célula. Às vezes, as pessoas chegam com tanta fome para a célula que nem prestam atenção nas coisas que vão acontecendo e pensam só no lanche. E você já sabe disso. Então, começa com o lanche, todo mundo come ali, deu uns 15 minutinhos, começa a liturgia da célula, quebra gelo, louvor, tudo certo. Isso não vai prejudicar o andamento da sua célula, pelo contrário, vai facilitar a participação das pessoas que agora estão tá de barriguinha cheia. Então, seja sensível à necessidade das pessoas que estão na sua célula. Se elas estão com muita fome no começo libera o lanche primeiro, faz o resto da célula depois. Se não se é tranquilo, faz toda a célula e no final tem um lanche onde as pessoas conversam um pouco, se distraem, tiram uma foto, postam no grupo e aí vai embora. Mas o principal é que o lanche não tem que ser peso pra ninguém, nem financeiro, nem de responsabilidade. Todos podem ficar tranquilos. E se alguém não levou o lanche, não tem problema, não crucifica o irmão. tá tudo certo. A gente está ali para se alimentar da palavra do Senhor, comida você acha em qualquer lugar. Mas o ponto que eu queria trazer, que eu acho que pode ser abençoador para você na sua célula, assim como foi na minha, é que todos os membros devem se envolver com a obra. Então você está dando uma oportunidade para alguém. Atualmente, a mãe da minha anfitriã, que ainda não é convertida, tem ajudado nos lanches quando é a vez dela. E isso gera muita alegria no meu coração, porque ela tem participado e ela tem se envolvido com a célula, ainda que ela não participe da reunião, porque é uma oportunidade que Deus está dando através da comida. Isso é lindo demais, então não desvalorize o lanche. O lanche também é célula, ele deve ser compartilhado entre os irmãos, não é só uma pessoa que tem que fazer, porque senão fica pesado. Aí você vira pra mim e diz, ah, mas o pessoal que eu faço célula é muito, muito humilde, não tem condição, inclusive, eles vão pra célula pra comer. Então, você já entendeu que essa célula tem uma brecha do Senhor e oportunidade de abençoar pessoas através do alimento. Não é que a célula tem que ser assistencialista, tem que ser algo que vai pagar as contas e dar o de comer. Mas se é essa oportunidade de evangelização que Deus está te dando, use-a, use-a. Junte com outros líderes da sua igreja, chame, chame os seus pastores, peça ajuda para outros irmãos, mas faça com que isso aconteça, porque não só você está salvando pessoas, mas ajudando vidas. E o nosso chamado é amar as pessoas, e nada pior do que passar fome. O Senhor, antes de fazer as coisas, Jesus sempre perguntava o que a pessoa queria. E só para depois falar o que ele realmente era e o quão maravilhosa é a presença de Deus. Então, ele curava cegos, dava comida, é, ressuscitava os mortos. Quem somos nós para não dar um prato de comida, não é mesmo? Então, eu espero que você tenha aproveitado um pouco dessas dicas. O que, que eu posso fazer de lanche? Pipoca, pão com coisas é maravilhoso. Pão com queijo, pão com presunto, pão com manteiga, por que não? Pão com cachorro quente. Ah, mas refrigerante é muito caro. Faz um suco. Não tem problema, faz o suco ali, ó, dá um litro, um pacotinho de R$1,99, tá tudo certo. O negócio do lanche é a gente estar tá junto ali pra comer de alguma coisa. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra fazer essas coisas, conversa com a sua dupla, vê ali o melhor dia de pagamento, não tem problema nenhum. O problema é a gente deixar de abençoar pessoas, deixar de ter momentos bons, deixar de ter momentos para conhecer uns aos outros, de medo ou por falta de recursos. A gente sempre consegue dar um jeitinho. Isso não é o mais importante. O mais importante é que o Senhor seja o centro de todas as coisas. Amém? Que o Senhor te favoreça.